Agora você vai testar, né? Aqui, tá vendo? Está aí as mensagens. Uhum. Tá vendo, ó? Aqui eu coloquei um vídeo aqui que vai direcionar para o vídeo do produtor, né? Isso, que é os Mas tem aqui, que ser ó. o seu Mas é o seu link de afiliado, né, aí? Porque se não for ah. você já pede a... a comissão já. Eu perco? É o seu link, né? Oi? É o seu link, né, aí?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 Eu devo ter perdido muita venda aqui, Manuel, Só por quê? Com certeza. Cara. Olha, essa página aqui eu tô com, ó, olha só, eu tô com 3.277 seguidores. Nossa senhora, imagine, cara, de 3.000. Então, 3.277 seguidores. Esses seguidores aqui, ó, Manuel, veio tudo dos grupos que eu trabalhei nos grupos.